Eu trabalhava muito, eu queria ganhar mais, eu queria crescer, mas eu não fazia ideia de como. Quando eu conheci a profissão propagandista, aí piorou, porque eu tinha certeza que existia algo melhor, que combinava comigo, que me faria feliz, que faria eu realmente ser bem-sucedido, mas eu não fazia a mínima ideia de como alcançar essa oportunidade. E depois de muito errar, de muito tentar, de vários tombos e tropeças, Finalmente isso aconteceu na minha vida e realmente foi maravilhoso, foi tudo que eu esperava. É desafiador, com certeza, mas eu estava pronto, eu estava preparado. O melhor disso é ver a família da gente bem, ter a certeza que nossos filhos estão sendo bem educados, estão tendo saúde. Qual pai que não gosta disso? Eu sei o que, que isso representa na vida da pessoa, essa mudança, essa conquista. E essa é a minha verdadeira motivação para fazer o que eu faço.